Bye, bye, bye! Taró! Nós somos os dois exemplares que contam umas piadas, algumas boas, algumas nem por isso. Vamos começar com as piadas? Ah! Sabes, ontem fui ao ginásio, fiz. Uh, fiz. Não fiz nada. Não. Ontem eu fui ao ginásio, fiz 4 séries de 12 selfies e vim embora. <risos> Olha uma coisa, sabes porque é que Jesus não ganhou euro milhões? Jesus não ganhou euro milhões? Não meteu os números certos? Não, coitado só teve direito a uma cruz. <risos> é mais barato? <risos> uma mulher sem rabo é como uma semana mas sem fim de semana. Tudo o que é bom foi assim mesmo. O marido chega à casa e apanha uma mulher na cama com a outra. Mas pouca vergonha é esta, o que é que vocês estão a fazer? A minha vez de palmante ideia. Eu não te disse que ela era boa. <risos> é. Burro <risos> e cornuto. Eu tenho o que é para ver. A minha família, quando era pequeno, era mesmo pobre. Então, sempre que tomava banho, não tinha aqueles patinhos para brincar. E a minha mãe, para compensar, metia sempre um frango a descongelar ao meu lado, na banheira. Sabes que a família real tem muito dinheiro, inclusive o príncipe Harry, que casou a semana passada. Sim. Ele tinha dinheiro suficiente para comprar tipo um Ferrari, mas decidiu andar só de Megan. Acho é que aquele Megane -me custou -me mais caro que um Ferrari, só pelo casamento. No outro dia discuti com a minha namorada e disse-lhe que não queria ver por mais um tempo. Sabes o que é que ela fez? Não, não foi embora. Abraçou-me, apagou a luz e disse, agora já não me vejo mais. A criança perguntou ao boa, quanto é que pede? O lhe responde. O que é que lhe não sei, mas acho que é pesada. e Eu e a tua avó tentamos levantá-la ontem a noite toda e... nada. Sabes que tipo de bebidas os judeus preferem? Sem gás. No médico. Doutor, eu não sei o que tenho. Oh, homem, não se preocupe que a gente vê isso na autópsia. Alguns pais, às vezes, pensam em fazer a segunda criança... Sabes porquê? Porque eu não gosto de andar primeira. Vira-se para o paralítico. Então como é que tens andado? E o outro, olha como tens visto. Duas loiras, uma para a outra. Sabias que é em 2020, o dia dos namorados vai calhar numa sexta-feira? E diz a outra, desde que não seja dia 13 Uma sexual caiu num caminhão cheio de bananas. E ela toda preocupada. Opa! Tenham calma! Uma de cada vez! Alguém me perguntou onde nasci. Eu disse-lhe que no hospital. E ela perguntou-me de volta. Mas então o que é que tinhas? Duas p... no cinema. Então que filme é que vamos ver hoje oh, p... vamos ter ficado para outra vez. Coitada da mulher da limpezas. <risos> Sabes como um pastor acha ou encontra uma ovelha perdida nas montanhas, acessível e vulnerável? Ah? Oh. <risos> uma rapariga foi ao médico. Senhor doutor, não sei o que é que se passa, estou-me sempre a sair selos da. P... Né? O médico, depois de ir a examinar, oh caraças, mas isto são autocolantes de bananas. Vocês não devem saber, mas eu há um tempo atrás trabalhei num restaurante e um cliente chamou-me a dizer-me que tinha uma mosca dentro da sopa. ele respondeu: não se preocupe, senhor, que ela não come muito. Ontem à noite perguntei ao meu namorado se ele queria vir jantar lá a casa. Ele disse o que é que vamos comer? Eu disse-lhe o que é que a minha mãe fez e ele perguntou-me o que é que a minha mãe tinha feito e eu disse, olha a mim. lembrou se que trabalhava no restaurante. Um dia um cliente chegou a pedir-me uma cerveja sem álcool. E eu educadamente perguntei-lhe, quer que eu traga um livrinho de colorido também? Entra um casal. Oh Zé, eu não quero ter freio chineses. A oh, mulher, o que é que havíamos de ter frios chineses? Portanto, não há visto dizer, como em cada cinco crianças, é chinesa. Se a mulher do José Castelo Branco fosse visitar um museu, nunca mais a deixavam sair de lá. <risos> Sabes aqueles homens que têm várias mulheres? Sim. Sabes qual é a pior coisa nesse tipo de relacion... relacionamento? Não. Quantidade de sobras? Dois velhotes encontraram-se num cemitério e dizem um para o outro Olha! desculpa perguntar! Pode ficar aqui? <risos> Dois velhotes encontraram-se no cemitério e perguntam um para o outro Olha! Dois velhotes Encontram-se no cemitério e começam a conversar. Olha uma coisa. Peço desculpa perguntar que idade é que o senhor não tem? Diz o outro. 75. E o senhor? Diz o outro. 85. Ao que mais novo responde. E o senhor ainda vai para casa? Durante um jantar romântico Tu bebes um copinho de vinho Desculpa, mas o vinho faz mal às pernas Aí ah, é, mas ficam inchadas Não ficam abertas As minhas antigas namoradas Traíram-me todas Sabes como é que se chama agora a minha namorada? Maria Leal Vai que chegou oh, oh. vai, vai, vai. Vai que o verão chegou oh, oh. Vai, vai, vai Vai que o cão começou Go, go, go Vai, vai, vai Vai que está fenomenal Agora vem, vem, vem Vem curtir com a Maria Leal Obrigado por nos ter visto, para a semana há mais, não se esqueçam de subscrever no nosso canal e fazer um like na nossa página no Facebook, Sexta-feira Negra Comedy. Obrigado a todos, tchau!